O IPC, ou o Índice de Preços ao Consumidor, é usado para medir o custo de uma cesta básica de bens de consumo. Digamos que a família típica de Pindorama compra 4 pães, 3 potes de margarina e 8 livros por semana. Os preços desses produtos nos anos de 2018, 2019 e 2020 podem ser observados na tabela abaixo. Na sequência, temos algumas questões. Qual é o IPC em 2020, usando 2019 como base? Qual é o IPC de 2018, usando 2019 como ano base? Qual a taxa de inflação entre 2018 e 2019? Qual a taxa de inflação entre 2019 e 2020? E, como última pergunta, uma reflexão. Por que a taxa de inflação observada entre 2019 e 2020 pode mudar o custo de vida das famílias. Agora, pause o vídeo e veja se você consegue responder tudo isso antes de eu continuar. Muito bem, vamos fazer esses cálculos passo a passo, ok? As duas primeiras questões pedem que calculemos o IPC em 2020 e em 2018, adotando 2019 como ano-base, certo? Então, como a gente faz isso? Eu vou criar uma coluna nova aqui ao lado, e essa vai ser a coluna do custo de vida. Nós sabemos que as famílias de Pindorama compram quatro pães, 3 potes de margarina e 8 livros por semana. Beleza. Cada pão custava 1 um dinheiro em 2018, certo? Então, 4 vezes 1, 4. As famílias compravam 3 potes de margarina em 2018 e cada pote custava 3 dinheiros. 3 vezes 3, 9. 4 mais 9, 13. E as famílias compravam 8 livros por semana em 2018. Uau, que bom, hein? As pessoas lá de Pindurama gostam muito de ler. Bom, então temos aqui 8 vezes 10, 80. Com os 13, somamos 93. Muito bem, 93 dinheiros era o custo da cesta básica semanal das famílias de Pindorama em 2018. E em 2019, a cesta básica é a mesma, o que muda são os preços dos produtos. Os pães, agora, custam 2 dinheiros, então, 4 vezes 2, 8. Os potes de margarina custam, em 2019, 6 dinheiros, 3 vezes 6, 18. E os livros passaram a custar 20 dinheiros, 8 vezes 20, 160. Olha só, somando que as famílias passaram a gastar para suprir suas necessidades de consumo em 2019, temos oito mais 18, mais 160, isso dá é, 186. Beleza! Agora, vamos fazer a mesma coisa em 2020. Você já sabe, 4 vezes 3, 12, 3 vezes 6, 18, 8 vezes 25, 200. 12 e 18 dá 30, mais 200, 230. Com esses dados, agora, podemos calcular o IPC. Nosso ano-base é 2019, certo? Então, 2019 equivale a. 100%. O cálculo do IPC considera o custo de vida de um ano dividido pelo custo de vida do ano base, vezes 100. 2019 é o ano base, então, o cálculo aqui seria 186 dividido por 186, que dá 1, vezes 100, 100, por isso 100%. E nos outros anos? Em 2018, o custo de vida era de 93. O custo do ano base é 186. 93 é metade de 186, então, 93 dividido por 186 é 0,5, vezes 100, 50. O custo da cesta base, em 2020 foi 230 dividido por 186. Vamos ver quanto é que dá isso. Faz aí na sua calculadora. Você vai ver que 230 por 186 não dá um número inteiro. 1,24 mais ou menos. 1,24 vezes 100 e temos um IPC de aproximadamente 124 em 2020. Então em A temos calcule o IPC de 2020 usando 2019 como base, 124. Em B, calcule o IPC de 2018 usando 2019 como base, 50. E em C, é pedido que calculemos a taxa de inflação entre 2018 e 2019. Se você observar, verá que o IPC passou de 50 em 2018 para 100 em 2019, ou seja, os preços dobraram de um ano para o outro. Olha lá, o pão era 1, passou para 2, a margarina passou de de 3 para 6, os livros foram de 10 para 20. Inflação é o crescimento dos preços, e os preços desses bens simplesmente dobraram de 2018 para 2019. Inflação, 100%. Bom, e em B? Aí temos que avaliar o IPC de 2019 e o de 2020. Então, vemos que de 100, os preços subiram para 124. É como se multiplicássemos 100 por 1,24. Então, podemos afirmar que o crescimento da inflação de 2019 para 2020 foi de 124%. Finalmente, em E, temos que avaliar por que essa taxa de inflação observada entre 2019 e 2020 poderá provocar mudanças consideráveis no custo de vida das famílias de Pindurama. Estamos nos referindo à questão D, certo? Então, que tal dar aquela pausa no vídeo e ver se você consegue responder essa questão? Pois bem, chegou a uma conclusão? Olha, é simples, vê só. O pão passou de 2 para 3 dinheiros em 2020, não passou? O preço do pão cresceu 50% de um ano para o outro. E os livros? Eram 20 dinheiros em 2019, são 25 em 2020. Cinco dinheiros a mais equivalem a um aumento de 25% no preço dos livros, certo? Só que, olha só, o preço da margarina não cresceu. Aliás, nem mudou. Um pote de margarina em 2020 custava a mesma coisa que um pote de margarina em 2019. O crescimento foi? zero. Dá para imaginar o cenário? As famílias consomem quatro pães, e os pães agora são 50% mais caros do que eram no ano passado. As famílias consomem oito livros por semana, e os livros ficaram 25% mais caros do que no ano anterior. E as famílias consomem três potes de margarina, que tem exatamente o mesmo preço que tinham no ano passado. Isso pode mudar radicalmente a cesta básica das famílias de Pindorama. Talvez elas passem até a consumir menos pães e menos livros, e aumentem o consumo de margarina. Poderíamos escrever assim, Assim, a cesta básica pode se alterar, dando maior peso aos bens cujos preços sofreram menor impacto inflacionário, como, por exemplo, a margarina, porque esses preços parecem relativamente mais baratos para o consumidor. Nessa última questão, vale a pena a gente lembrar que o IPC não é um indicador perfeito. Se há itens diferentes na cesta básica e os preços desses itens variam individualmente, então não dá para dizer que os itens dessa cesta serão sempre consumidos da mesma forma ou na, nas mesmas quantidades. Por isso, essa cesta tem que ser revista e reequilibrada constantemente. Muito bem, ficamos por aqui. e Espero que você tenha entendido como funciona o cálculo do IPC e da inflação. Até mais!